Pessoal, é o seguinte, eu lembrei agora, eu e Madalena estamos aqui, mandar uns abraços do pessoal que eu tenho contato pelo WhatsApp, desses que falam comigo pelo WhatsApp, porque os que estão lá nos comentários, muitas vezes eu não lembro o nome. É, eu tenho lá no, no nos no nossos comentários uma pessoa muito querida, ele assina Fat FET, de Fat Phil? não sei se é, ele sabe com quem eu estou falando. E quero mandar um abraço para você. E você tem um filho, né? Você disse, ele pediu para mandar um abraço para você e pro teu filho. Eu esqueci o nome do teu filho, mas você comunica para ele isso daí. O Leandro Heringer, Você lembra o nome do canal do Leandro, bem? O Leandro, eu esqueci o nome do seu canal agora. Mas não repara não, porque é muita coisa, viu? Mas eu quero te mandar um abraço. E que você seja muito abençoado cada vez mais, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais que eu tenho. Pessoas que entram. Claudineia. Lá de Minas Gerais. Claudineia. Nós temos aqui no canal, acho que duas Claudineia. Sim. O Vieira. O Vieira, lá na cidade de Tarabai, na cidade Natal. Um abração para você. A G... Hã? Manda pro seu Ayrton também. Ah, é. O seu Ayrton? O seu Ayrton foi... Foi não. É... Aquele amigo querido da horta lá que nos deixou gravar sobre ervas medicinais. A Geane lá do Rio de Janeiro. Eu vou enviar outro abraço para o José Newton. José Newton lá de Salvador. Está sempre conversando comigo, mandando um bom dia. E aqui estou devolvendo para você. Irmão Zezinho de Minas Gerais. Irmão Zezinho de Minas Gerais. Ó, oh, nós estamos chegando por aí, com a pior hora dessa, viu, meu irmão? Seu Mário é. Nunes. Esse aqui é outro também que todo dia a gente conversa. Leandro de Charqueada. Charqueada é uma cidade que tem aqui perto. Apaixonado por cavalo, né, Leandro? Um abraço para você, meu querido. A Carolina, de Minas. Carolina de Minas, de Minas Gerais, cidade de Alfenas. Estaremos passando em breve Se Deus abençoar Estaremos passando em breve Na sua cidade E se der certo, iremos na sua casa Mas vai dar certo sim Marlene de Atibaia Marlene Atibaia, Madalena está vendo ali, está me ajudando Marlene de Atibaia, um abração para você Para sua família Tem uma pessoa De Caraguatatuba, nossa inscrita querida Chama Cristiane Soares ano eu estou vendo aquilo que você me pediu, tá? Com carinho, nós vamos conseguir, se Deus quiser. Aqui na região, é capaz que eu vou encontrar. Nós estamos procurando e você vai ter o que você precisa. E assim que a gente tiver a oportunidade de conseguir. Paulo Basile, da cidade de Sumaré. Um abração, rapaz. Você mora aqui também, ó, como todos os demais. Fabiana, de São Vicente. Do ah, Fabiana? Ela conversa mais com a minha esposa né? Mora na cidade de São Vicente Ela e o, e o esposo dela Então Fabiana e esposo Um abração nosso Tem um canal pessoal Chama é Natureza sobre Rodas É do Eliseu e da Lana Eles agora, agora Estão morando numa cidade Ali pro lado de Tapetininga Eles venderam a casa deles Pra recomeçar uma vida Da forma mais Simples, mas agradável E que vale a pena viver né? E o Eliseu e a Lana Estão recomeçando a vida Entre no canal deles Natureza sobre Robert E dê uma ajuda para eles Pessoal, é o seguinte, lá tem o número da conta Eu creio que vocês não vão ficar mais pobres Muito pelo contrário Vocês vão ficar mais ricos Se ajudar esse casal se vocês mandarem 20 reais, 10 reais na conta deles, 15, 50, quem puder mandar 100, faça essa gentileza. Vocês podem ter certeza, pessoal, podem ter certeza. Futuramente, vocês que colaboraram, vão ter até um lugar para poder passear. É o desejo da alma deles dois e da filha também que eles têm. E eles têm me ajudado muito, têm divulgado meu canal. E eu tenho percebido que através do YouTube... Eu e Madalena conquistamos muitas pessoas E eles também são frutos da inscrição que eles fizeram no nosso canal Nós também devolvemos a inscrição para eles e hoje somos amigos deles Se eu pudesse, Eliseu e Lana, vocês sabem muito bem Se eu pudesse, agora eu estaria aí com vocês ajudando ele de sua casa Você sabe disso No momento eu não posso, mas Deus sabe E se tudo correr bem, eu posso sim A sua casa não vai ficar só em dois cômodos, né? Então vamos lá, gente não, não, não custa nada Se você fizer o bem, aprenda uma coisa Quando você tem duas mãos abertas Alguém vem e tira dessa mão aqui Deus coloca nessa aqui Se alguém vem e tira dessa mão aqui Deus vem e coloca nessa mão aqui Se você tiver uma mão aberta e uma mão fechada Alguém tira daqui, ó, não tem como colocar aqui Está fechado, não tem como você receber Mas se você abrir a mão E abrir a mão Deus enche as duas mãos é experiência nossa, né, é, Ben? Sim. Gente, experiência minha e da Madalena. Você ajuda. Quando você menos espera, olha. Deus abençoe você de uma forma que você nem merece. Então, vamos ajudar. Natureza sobre rodas. Deixa eu mandar um, um abraço especial para minha, a minha prima. Vem aqui. A vem aqui, aqui atrás. A minha prima Júlia Angélica. Ai, tô com cabelo. Ah, novo. tá bom. Mais mulher, pessoal, né? Ai, tô com cabelo, não sei o quê. Vem aqui, nega, né? vem cá. Bom, enquanto a Madalena não chega, Josué e Janaína, queridos amigos do canal Família Mineira. É outro canal também, gente, que a gente ama, que a gente quer um bem grande, que a gente quer um bem especial e também, enorme de, enorme de grande, é Josué, Janaína, Kaique. E a irmã dele chama? Carol. Carol. Tá bom? Vamos dar uma força também no canal Família Mineira. Aqui, ó. Quero mandar um abraço especial para minha prima, Júlia Angélica. E eu obtive o contato dela esses dias, gente. É uma prima que eu nem conheço pessoalmente, mas eu quero vencer ela futuramente. E muito breve, se Deus quiser. Ela é de... de onde mesmo? Belo Horizonte? Não, é de... É do Triângulo é... Mineiro ali. Ah, esqueci a cidade, gente. De que vergonha. vergonha. Não, é. É Minas Gerais. Uberlândia, o Uberlândia. O é, Uberlândia, de de é, Uberlândia. Já vou lá. <coughs> Deixa eu achar mais alguém aqui. Esse daqui Ai, é, bem, é o Sebastião dos Santo. do Santos. Ô, Sebastião dos Santos, o que aconteceu? Você esqueceu do Cício da Madalena, é? Nós não esquecemos do você, não. Mandei um, um, um, um zap para você esse dia. Tá aqui, ó. Eu coloquei assim, ó. No dia 26 de agosto, ó, vou cobrar você agora, viu? Que Deus renove tuas forças nesse dia, protegendo você em todos os seus caminhos. Tá aqui, ó. Você não viu até agora. Eu espero que você veja. Irmã Lúcia, essa querida é de Sorocaba, é da Igreja Cristã no Brasil. Pensa numa pessoa dócil. Né? E você, bem? Cássia de Brasília. Cássia de Brasília tá com a gente, né? Tem. Outro aqui pessoal, oh, Claudineia Ávila Um abraço para você Claudineia Deus abençoe você e sua família Outro aqui, faz tempo que eu não converso contigo né Valdir Aparecido da Silva e família Deus abençoe você, oh, eu mandei para você um, um zap esse dia. Você não respondeu também viu, Tô sentindo falta já Tem outro aqui, esse daqui É o Zélio dos Anjos Ele é do Sul, é outro amigo querido, conversa sempre comigo Mostra as belezas não, que, que tem lá aqui, é, tá, tá quente, calor. tá calor Deixa eu mandar um abraço também aqui pra Lenice <coughs> que, é, Deixa eu ver aqui de onde ela é Palminópolis, Goiás Abração, querida Lenice? É, Lenice, ela tá sempre conversando comigo. Um amor de pessoa Aqui tem um senhor chamado João Ele é de Brasília, ele e a esposa Estão sempre conversando conosco Parece que ele é pastor, né? Quem? Você não lembra é? o, o João aqui? Esse João aqui, ó João, lá de Brasília Eu acho que ele é pastor ah, Ele é, trabalha na obra Um abraço também, viu? Bom, a pessoa sabe quem é. é Esse aqui é um irmão preciosíssimo nosso Lá de Magé Esqueci de ser não, moço Um abração pra você Deus te abençoe Essa daqui é a Bete Rio de Janeiro também do estado do Rio de Janeiro também Muito querida também Gosta de andar de bicicleta Ela é Gosta de pedalar com a galera que ela tem lá. Deus abençoe. Vanderlei. Ô, oh Vanderlei Precioso. Outro irmão da Cristã no Brasil, mora em São Paulo. Esse é uma pessoa também querida. Eu mandei para Ilma? Não. Ilma do Pará, não. Não mandou, é. não. Abração, Ilma. Um beijão para você, querida. Ilma do Pará. Pará. Tiago. É, esse Tiago aqui é do Paraná. Ô, Tiago, você disse que ia conversar comigo esses dias, fiquei aguardando. Você perguntava. Acho que em Curitiba não, não retornou. Estou esperando, viu, meu amigo? Maria de Lourdes, essa aqui, gente, é outra pessoa. Essa, essa, essa Maria de Lourdes, ela um dia nos conheceu e começamos a conversar, e eu ajudo as pessoas, e Deus me dá graça para isso. Pois o meu filho não foi lá em, em Santo André, na casa dela, e ela mandou muita roupa, gente. O Uno do meu filho veio cheio de roupas. Madalena pegou essas roupas, separou por família, já doamos essas roupas. As pessoas lá em Minas Gerais estão usando sapatos excelentes, roupas limpas, bonitas, porque quando é para doar alguma coisa, a gente doa aquilo que é para ser usado, né? Não é resto. A gente não doa resto. Eu vou engraçadinho que ah, entrou no canal... O que não serve, a gente descarta. É, o que não serve, logicamente, tem que ser separado para outra coisa, né? Tem uma pessoa que... Tive o carinho de falar, eu falo assim, o carinho de dizer que nós estávamos indo para lá, levar as coisas para doar e depois sair com banda de porco, com ovo caipira, com abóbora, com isso. Só dou risada dessas coisas, né? Nada a ver. Só a dou gente risado. já fazia isso antes de ter o canal. Muito antes. Bem antes. Nem pensávamos nisso e já era, já, já era já... de Já estava na gente. Então, com essa intenção nem era para filmar nem era para sair com nada nem é, YouTube tinha é. não tinha nem YouTube não existia nem YouTube não é com essa intenção que a gente que a gente faz Deus é Deus é Sabedor é Edna Maria Rodrigues Cali outra querida nossa que a gente sempre está conversando uma pessoa muito amável que Deus tem colocado na nossa vida também o Francisco Souza Francisco Souza, você é de pertinho da gente, né? Você não tá muito longe, não. Eu sei que você tá aqui bem pertinho. Entrou uma pessoa no nosso canal esses dias chamado Reiane. Rejane. É Rejane. Ah, é Rejane, mas aqui tá Ah, você é, é Rejane, eu com ela. Ah, é Rejane, está parecendo Reiane. É, mas não é, é. não é Rejane. Um abraço para você, Rejane. Deus abençoe você grandemente, viu? é Um abração para Iara também. A Yara de... Cara Piquiba. Cara Piquiba. Ah, Cuida. gente, a Yara. Mas nós tivemos lá, gente. Levando Nós levamos, com a ajuda de muitas pessoas, aquele berço para a filhinha dela que ia é nascer as roupinhas. Ela tem o canal dela, então vocês entrem lá no canal da Yara, tá bom? Façam uma visita lá, dê uma força para ela. Maria do Carmo lá de... de... Fortaleza, não, se é é Fortaleza? É, é aquela que a nossa amiga especial lá que a gente conversa com ela, ela é de... E agora? Eu sei que é lá do Norte. É, gente, eu não sei se é de Fortaleza. Não sei se é de Fortaleza, Ceará, alguma coisa assim. É. Qual que é a outra cidade grande que tem lá? Bom, é, é, é nossa amiga especial, a gente chama sempre de amiga especial por causa do jeito que a gente aprendeu a chamar e pegou o jeito carinhoso. Seu José, esse aqui mora em Atibaia. É também ele é de ativar? Seu José a gente ah. conversa sempre com ele É uma pessoa conta firme Que Deus tem colocado na nossa vida também Tem mais alguém? Tem, a Lindaura de Barra Bahamusa Ah, a Lindaura de Barra Bahamusa Inclusive mandou a, um a vídeo, foto né? é... um vídeo. A foto da família Para gente conhecer Aproveitando Lindaura família. E o teu esposo querido Eu vou pedir um favor para vocês O vídeo que vocês gravaram ficou muito bom Vocês gravaram assim com o celular de pé Aí fica difícil para mim conseguir trabalhar ele no estúdio. Eu consigo virar assim, mas ele perde qualidade. Se vocês desejarem, mande outro vídeo para nós, mas gravado assim, ó, na horizontal, tá bom? Porque daí sai, a imagem fica limpa e na hora que eu coloco no estúdio para trabalhar com ele fica bom. Bela, essa pessoa querida aqui entrou a conversar com a gente esses dias atrás. Eu mando um abraço para você e para o teu esposo de uma maneira muito especial. E vou mandar outro abraço agora para outra Cássia. Essa Cássia é minha filha. Para minha filha Cássia, meu genro e meus netos. Vamos lá? É o Isaías de Recife que está sempre conversando comigo. Um abraço senhor, para o seu esposo. Eu não sei se vocês têm filhos, mas para toda a sua família. Deus abençoe vocês. Vamos ver. Vamos ver mais gente aqui. Aproveitar que nós estamos aqui aguardando o pessoal. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para fazer isso vamos ver quem tem mais aqui vamos ver quem tem mais aqui vamos ver tem bastante né então enquanto você vê aí vou mandar um abraço pro Léo meu amigo aqui de Limeira. inclusive eu trabalhei com ele abração Léo eu já tô com saudade viu Vina Dias um abraço para você Vina Dias esse dia a gente conversou e me pediu até um conselho sobre como Podar Roseira, na época certa de Podar Roseira E eu passei para ela Essa dica que ela quis Os mosquitins estão aqui E eu acho que ela deve tá ter quente aqui, é. gente. Agora temos o Carlinhos O Carlinhos é um cafeicultor Já premiado De São Bartolomeu de Minas Um abraço para você, Carlinhos e tua família Assim que Deus nos permitir Vamos ver você, viu meu querido? Deus abençoe Janete, um abração para você também, viu, amiga? Tô com saudade. E a minha amiga, a minha ex-amiga de trabalho. Eu trabalhei com ela, né? Com ela, com o Léo. Tô com muita saudade desse povo aí que eu trabalhei, nunca mais vi por conta do coronavírus, não tive como visitá-los mais, mas assim que surgir a oportunidade, nós estaremos juntos novamente. Um abração, Janete. Cristian Gentili, um abraço para você, um abraço a família. Obrigado por essa, essa fidelidade com o canal, esse carinho, não só para ele, viu? Para todos vocês, os que passam, nos visitam também, se estiver vendo agora, saiba que o carinho também é extensivo a vocês. Neirce Veiga. Gente, essa pessoa aqui, ela é nossa amiga, inscrito no do nosso canal, e hoje ela tem um canal também no YouTube, Neirce Veiga. Entrem lá, se inscrevam, conversem com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa Está nos Estados Unidos, já falei dela aqui Então, entrem e se inscrevam lá, tá bom? E um abraço para Dulce de Angatuba Ô, Dulce é, Você mandou só aquele pedacinho de vídeo para nós Grava mais sobre você Para a gente pôr no canal Para gente apresentar você para os outros inscritos Eles vão gostar, disso. Vamos lá para mais uma pessoa Ruth Sale Vitória Do Espírito Santo essa mulher é uma pessoa muito agradável Como todos vocês são Ela é da Assembleia de Deus E ela gosta muito de comentar os vídeos A gente conversa, troca ideia Então agora estou mandando um abração, tá bom? Vamos ver Um, um abraço para a de BH Oi Eni, nunca mais nós conversamos Belo horizonte, né? Nossa, não é, faz tempo mesmo é. Nazaré Pereira Gente, eu já falei e volto a falar Coisas de Nasa É o nome do canal da Nazaré Entrem lá vocês vão gostar, ela também lida com assuntos de roça, Deus deu para ela já uma chácara, é ela mais o esposo, entrem lá, dão uma força para eles crescerem, é, inscrevam no canal, comentem, canal, né, da Coisas de Nasa, viu? Entrem lá, tá bom? Um abraço para Edinalva. Ednalva, a Ednalva é minha vizinha, gente, mas a gente quase nem se vê, é vizinha assim, de rua, é uma amiga muito preciosa, já me, me ajudou muito na minha vida, então, um abração para você, Dinaldo. Tem um canal de uma pessoa muito preciosa, talvez vocês já viram. Ele grava é, fazendas e estradas que ah, conduzem que a sítios louco. e tal. É Wagner Sansão é o nome dele. Então, o, eu não tenho certeza, mas eu creio que é canal do Wagner Sansão. Entrem lá, Mineiro. E, Neri, Neri. É, e uma pessoa muito simples E tá crescendo no canal por conta disso mesmo Por causa da docilidade que ele tem De para com as pessoas é, Entre lá Canal Vário vale Sanção tá bom? É, um abraço pra Neia Filha do seu Mário A gente não conversou mais, Neia Mas um abração para você, tá? Continua nos prestigiando aí ba... Inclusive no meu canal, viu? Ah é, gente Eu tô aqui falando, falando, não falei A Madalena agora tem um canal, tá bom? É, de tudo um pouco, Madalena Ferreira. Ela começou a postar, já tem quatro ou cinco vídeos postados e são vídeos curtos. E a gente vai continuar dando essa força pra ela, tá bom? Luiz Barba. O Luiz Barba conversou conosco esses dias. Ele, se não me faz a memória, nasceu em Ipuyuna. E hoje ele mora aqui no estado de São Paulo. Um abraço pra você. Ó, oh, conversamos. A última vez no dia 8 de agosto. Precisamos voltar a trocar ideia novamente, uhum. viu? Eu sinto falta. A Rosana de Mogi das Cruzes. Rosana, faz tempo que a gente não conversa mais. Abração para você e tudo de bom para você e sua família. Eu tenho aqui a Rose. O DDD dela é 71, então eu não sei onde que é, mas ela já sabe. Ao saber que eu estou falando, do DDD 71, Rose. Um abraço para você, minha amiga. Deus abençoe. Vou mandar um abraço também para Eduardo, o ferrador que nós conhecemos aqui nessa chácara. Inclusive, fizemos uma matéria com ele aqui. É então, quando ele estiver assistindo, um abração para você, Eduardo. Se ser domingo, Ventura, nunca mais você falou comigo, moço. Faz tempo, hein? Deixa eu ver aqui quando nós conversamos a última vez. 6 de agosto. Está na hora da gente conversar um pouco mais, viu? E um abraço para Fátima, que é colega da minha irmã, Joaninha. E aproveitando também, um abração para a minha irmã Joaninha, que é a minha irmã mais velha. Então, um abração para vocês duas, que são super, hiper amigas. Muito bom para vocês. Glória Cruz, você conversava comigo. Nossa conversa última foi dia 6 de agosto. Mas Deus vai abençoar você naquilo que você está desejando, almejando, tá? Estou torcendo por você. Deus te abençoe e a família também. E um abraço para ela e da Cristina Pires. Ela é do Rio Não, é Hélida Cristina Da cidade Pires ah, Cristina é de Pires do Rio Hélida Cristina de Pires do Rio Hélida Cristina de Pires do Rio Sim, então, um abração para você Pires. E seu esposo Eu achei que era Hélida Cristina Pires do Rio É, é que não. eu marco assim na frente Então deu a entender que era Hélida Cristina Pires Mas é Hélida Cristina De, de Pires do Rio. do Rio É Goiás, né? Pires do Rio é. Gisela Vicente Ó, oh, esquecemos de você não viu Interessante que nós, nós temos uma amiga é, esse nome lá no passado Gisela Vicente Gisella também Vicente. Uma pessoa também que olha a gente Deixou saudade, nunca mais a vimos Porque Sim. mudou, foi para outra região Perdemos contato, não tinha WhatsApp naquele tempo e assim vai Gilmar Lopes, um abração para você Seu DDD, 62 Então você sabe que é com você mesmo Você tá mexendo, quer dizer Você deseja trabalhar com café Então você sabe que é com você que eu estou mandando um abraço Nunca mais vem no canal, né, moço? <risos> e para Suzana de Guapiara. Suzana, abração, querida. Gente, olha, a bênção de Deus tem sido muito grande na nossa vida. Porque se eu continuar rodando aqui, vai a tarde, o resto da tarde toda. E tanta gente boa que Deus tem colocado na nossa vida. Quer ver, ó? Suzana, DDD de, de, de dela, 15, então ela sabe que é com ela que eu tô falando. E outra Suzana? Outra Suzana. E assim... Ah, e nós vamos lá tomar um café agora, né? É, na verdade é. Nós estamos conversando aqui, mas eu tô com fome. Edna Caliari DDD98. Deus abençoe você Ai, eu vou grandemente. E assim, aqueles que eu não mandei um abraço agora, que nem a Madalena, que eu de ser muitas pessoas, se sintam abraçada por nós, tá? Um abraço para todos vocês. Se nós vamos falar aqui, vai bastante, ó. DDD11, Marilene, eu creio que é São Paulo, um abraço para você também. Deus guarde sua família, cada vez mais. Custódio Silva, DDD83, também sabe que nós amamos muito você e tua família. E por aí vai, gente. Sintam-se abraçados. Agora nós vamos ali tomar um café. Já nos chamaram ali, então nós vamos tomar um café. Porque nós estamos gravando aqui hoje, está tendo uma festa de aniversário de casamento. Então nós vamos fazer foto, vamos fazer o vídeo. E na medida do possível, vamos passar para vocês. Deus guarde cada um. Um abração do Cícero, do canal Cícero e Madalena. Deus Meu abençoe. Canal. E comentem, né? se inscrevam, falem da gente para as pessoas. Para a gente ter mais amigos, cada vez mais. Deus abençoe a todos nós. Tchau.